E aí, pessoal, tranquilo? É, pessoal, olha só, eu achei muito interessante trazer para a gente aqui, é, na verdade, para vocês, né? Como é que a gente precisa estudar as funções, tá? E dependente da função que você vai estudar. Então, é por isso que eu trouxe já no início, nessa parte introdutória das funções, para você entender como ou qual a melhor forma de você estudar uma função, tá? Ah, não existe um método mágico para eu responder todas as funções. Não, mas eu preciso entender o significado das funções. Eu preciso saber que é, quando uma função... É, quando o problema traz o domínio da função, as coisas ficam muito mais fáceis. Mas, na maioria das vezes você vai ser cobrado, né? Ou vai ser dado para você, fornecido para você fornecida a lei da função, a lei de correspondência da função, apenas isso. Você que vai precisar entender, tá? É, o domínio da função, tá, pessoal? A lei de correspondência já foi dada e o contradomínio, tá? Então assim, ó, para uma função ser bem definida, ela precisa ter o domínio, a lei de correspondência e o contradomínio. Então, é isso que ela vai precisar ter e você precisa ter essa noção para entender bem o significado das funções. Tá? Então, a aula de hoje eu vou trazer para vocês é, dois exemplos onde eu tenho uma função onde é dado o domínio dela e a lei de correspondência e outra função que não é, dado aí, é ou dada a lei de correspondência. Para a gente entender bem, inclusive, eu vou mostrar dentro do gráfico o significado de uma função... Tá? E o significado é, de uma função que tem apenas alguns elementos no domínio e outra onde a gente tem um intervalo, tá, pessoal? Então é muito importante a gente ter esse entendimento e é por isso que eu estou trazendo essa aula para vocês. Se tiver alguma dúvida deixe aí nos comentários do vídeo, do nosso vídeo e também, pessoal, aproveito, né, para convidar você aí para curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá ok? Então fica aí que a gente vai iniciar mais uma aula. Bom, e aqui estaria nosso primeiro exemplo, pessoal, olha só. É, primeiro caso, eu vou trazer aqui dois casos para vocês e já vou até antecipar aqui. O primeiro caso é esse, onde a gente tem dado aí o domínio, tudo bonitinho, acontece na maioria das vezes, é, ou melhor, na maioria das vezes não, mas existem é, problemas que é, são fornecidos os dados, aí, o conjunto A, o contradomínio, a lei da função... Mas, na maioria das vezes, vou pegar o mesmo exemplo, ó. só é dado, pessoal, aqui ó, é, a lei, tá? Só é dada a lei do problema, a lei da função. Como é que a gente faz isso? Vamos lá, com calma, tá? Primeira coisa que a gente precisa saber, eu até trouxe o gráfico da função também, é que, pessoal, olha só, quando o problema diz que é uma função, tá? Então, ele vai dizer para você, dada a lei da função. Tá? Ou então ele vai, falar, vai escrever assim para você, ó, tá? ele vai escrever exatamente assim para você, ó, f de a em r, o okay? que isso aqui está informando para você, o a é o domínio, é uma função primeiro, é uma função onde o a é o domínio e r é o contradomínio, então aqui é o conjunto a e o conjunto contradomínio, no caso aqui pessoal, é o conjunto dos números reais, então ele deu o conjunto a, está aqui ó, os elementos, alguns elementos do conjunto a, ou melhor, os elementos do conjunto A, 1, 2, 4, 6, 11 e 12. Então, aqui, ele diz que tem uma função entre A e o conjunto dos números reais. Então, o que é está que escrito aqui, pessoal? O conjunto A estaria aqui, se a gente fosse relacionar com dois conjuntos. Conjunto A está aqui. E o conjunto dos reais estaria aqui, ó, é o contradomínio. A lei que me diz né, quem vai flechar quem... Tá ah, pessoal? É essa lei aqui ó: f de x, ó, f de x é igual a x ao quadrado menos 13x mais 12. Então observe que o domínio, para ser uma função, não pode sobrar nenhum elemento. Nenhum elemento de A pode sobrar, já que ele faz parte do domínio. Ele é o primeiro conjunto, é o conjunto de partida aqui ó. Então o número 1 ele vai fechar quem? A lei da função é que vai me dizer. Então se você pegar aí o f de 1. Ou seja, saber quem 1 vai flechar, basta jogar na lei aqui da função. Então, vai dar 1 ao quadrado, menos 13 vezes 1, que é 13... Mais 12, pessoal, aqui ó, 1 menos 3 é menos 12. Né? Menos 12 mais 12 é zero, então 1 vai fechar o zero do outro lado. Lembrando que aqui ó, a gente tem infinitos números, já que eu estou trabalhando com o conjunto dos números reais. Tá? Eu vou ter aqui o 10, eu vou ter aqui o 5, eu vou ter o raiz de 5, eu vou ter o raiz de 2. Existem infinitos elementos aqui, já que eu estou trabalhando com um intervalo de números, o conjunto dos números reais. Tranquilo, pessoal? Então, olha só que interessante. Eu já vou trazer várias observações em relação a isso aqui, tá? Então, fique aí na aula, que essa aula ela é muito rica nesses detalhes. Então, se eu for querer construir o gráfico desta função aqui, pessoal, observe que o 1 vai fechar o zero Então, quando x é 1, o y é 0. Então, eu não estou nem para cima nem para baixo. Eu estou exatamente aqui, ó. Então, né, a gente... Tratou disso, já trouxe para você essa observação. O 2, pessoal, o 2. Se eu jogar na lei da função, você vai ver que o resultado é igual a menos "-10". Então, o 2 vai flechar o menos "-10". O 4 vai flechar o menos 24. Então, uma coisa muito importante que a gente consegue observar aqui é que os elementos do conjunto de partida estão no nosso eixo x. Ó. É como se esse, aquele conjunto A ali, ó, estivesse aqui. Então, os elementos do conjunto é, A estariam flechando os elementos do conjunto é, no caso aqui, o conjunto R, né seria todos os reais, ou seja, todos os elementos de Y, mas só que alguns deles foram flechados e são exatamente aqueles que formam um ponto, formam um par ordenado com esses elementos de X. tá Então, ó, por exemplo, o 6 ele vai flechar o menos 30, o 11 vai flechar o menos 10 e o 12 vai flechar o zero também. Então, pessoal, um erro que muita gente comete e eu tenho certeza que você, a partir de agora, não vai cometer. Se A tem apenas esses elementos aqui, eu não posso aqui ó, unir esses pontos como muita gente costuma fazer. Eu não posso fazer isso aqui. Tá? Porque quando eu faço isso, isso aqui nada mais é que a união de infinitos pontos. Um segmento de reta tem infinitos pontos. Então, ó, eu não posso fazer isso aqui que eu estou trazendo para vocês. Eu vou poder fazer um é, outro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então o nosso gráfico aqui, ó, observe que aqui a gente tem um conjunto de partida e aqui a gente tem um conjunto de chegada, pessoal, tá bom? Não vou apagar aqui para não poluir muito a nossa tela. Eu queria trazer essa observação para a gente entender bem o significado de função. Isso aqui é uma função, é uma função, tá? É uma função. Mas o seu gráfico, ele não é, não tem uma curva, não tem uma reta, ele não tem um padrão aqui, tá? A gente consegue só ver aqui alguns pontos é, jogados aqui no plano cartesiano, tudo bem, pessoal? Lembrando que se eu quisesse formar um produto cartesiano entre A e R, isso aqui, ó, deixa eu escrever aqui, ó, A cartesiano R, aí a gente teria aqui infinitos pontos, Tá? envolvendo os pontos de A e os pontos dos reais. Então, teriam, teríamos aqui né, infinitos pontos, beleza? Só que não é o caso, é uma função que relaciona apenas alguns pontos desse nosso produto cartesiano, beleza? Então, são esses pontos que a gente acabou de marcar aqui, tá, pessoal? Fazendo um contraponto aqui, e observe que essa função ela está bem definida, ela está muito bem definida. Ela tem um domínio, ela tem a lei de correspondência e ela tem um contradomínio. Então, quando a gente tem esses três elementos, a gente diz que a função está definida. Tá? Na matemática, a gente fala isso. Então, descendo aqui, ó, e na maioria das vezes vai aparecer desta forma aqui para vocês, o problema ou os problemas, pessoal, vão trazer para vocês as, apenas aqui ó, as leis das funções. Tá? essas leis aqui é que vão dizer se vai ser uma curva se vai ser uma parábola, se vai ser uma reta, tá, pessoal? Então, o nosso objetivo, na maioria das vezes, o que vai aparecer para você é exatamente essa leizinha aqui, tá? Então, o que, que a gente precisa saber, e não está muito bem definida a nossa função ainda, é porque eu não tenho domínio nem um contradomínio dessa função. Então, para isso, eu vou considerar, tá, pessoal? Possivelmente, eu vou, é, é, eu vou considerar aqui... Possivelmente, como sendo o meu domínio, o, o conjunto dos números reais. E, possivelmente, o meu contradomínio. O contradomínio ele pode ser o maior possível. Lembrando, claro, que os elementos do domínio vão flechar alguns elementos aqui que a gente chama de imagem. Né? Então, o nosso objetivo aqui é, primeiro, ter a lei da função... E o domínio, que possivelmente é isso aqui, pessoal. Possivelmente. Na maioria das vezes, o domínio é um subconjunto disso aqui. É o subconjunto do conjunto dos números reais. Então, é, é com essa ideia que a gente precisa trabalhar, tá pessoal, com as funções. Quando você for trabalhar com a função seno, a função cosseno, que são trigonométricas, a função logarítmica exponencial, enfim, o que vai mudar para você é a lei da função, tá? E o que, pessoal? A nosso, o nosso domínio, né? Que, por consequência, acaba mudando também a nossa imagem, o nosso contradomínio. Então, é, o contradomínio, nem tanto, a gente pode considerar o maior possível, claro, que a, nosso, a nossa imagem, o conjunto imagem aqui, são os elementos que o domínio flecham no conjunto de, de chegada. Tá? Então, é muito importante a gente descobrir esse carinha aqui, pessoal. Então, como é que a gente faz é, para descobrir esse carinha? A gente precisa olhar a lei da função. Por quê? Porque os elementos do conjunto de partida, que é o nosso domínio, vou colocar aqui é o domínio da função, ele, é, esses elementos aqui não podem sobrar. E dependendo da lei de é, correspondência, essa lei que diz quem flecha quem, tá? eu vou, posso ter problema. Por quê? Porque dependendo da lei, pode ter um elemento aqui que pode né, não ter um correspondente do outro lado. Eu mostrei, mostrei isso para vocês na aula passada. Pessoal, a aula passada falou de domínio e é, imagem de relações, e toda a função é a relação, tá? Eu acabei é, com aquela aula abrangendo aí para qualquer tipo de relação, inclusive para a função que a gente está vendo aqui, tá? Então, ó, quando eu tenho um elemento aqui que não flecha ninguém aqui, vai acabar sobrando elementos no meu domínio. E não pode isso. A gente viu que para ser uma função, esses elementos aqui, todos os elementos aqui, precisa ter... Um correspondente no conjunto de chegada. Não foi isso que a gente falou? E é, esse carinha aqui precisa ter apenas um elemento. Todos têm que ter um elemento do outro lado. tá? Não pode sobrar. E cada um desses aqui precisa ter apenas um correspondente do outro lado. Foi isso que a gente viu, né? para ser uma função. Então, assim, pessoal, eu já tenho uma lei de correspondência. Preciso descobrir meu domínio. Para essa lei de correspondência, vai ter algum carinha aqui que não... Que vai ter problema, por exemplo, de ter um correspondente do outro lado? Como, por exemplo, eu trouxe na aula passada, né? Se eu tivesse essa lei aqui, ó, essa lei da função f de x igual a 1 sobre x, né? Eu até trouxe esse exemplo na aula passada. Pessoal, esse carinha teria problema. Se é o com zero aqui, por exemplo, o zero, ele não teria um correspondente do outro lado. Então, ele teria um problema aqui. Ele não poderia ser incluso no meu domínio. Foi isso que eu trouxe para vocês, né? Na aula passada, o zero não poderia fazer parte do domínio. Então, poderia, para isso aqui se mostrar função, eu preciso definir bem o meu domínio, porque todos os elementos precisam ter um correspondente do outro lado, tá? Então, aqui, o domínio dessa função, por exemplo, eu falei para vocês, seria todos os reais menos o zero, por isso eu coloco um asterisco aqui. Não foi isso que eu falei para vocês? Então, pessoal, esse carinha aqui, vocês vão ver que ele não tem nenhum problema. Qualquer número que eu colocar aqui vai ter um correspondente do outro lado. Então, aquilo que eu considerei inicialmente, que é o domínio sendo reais e o contradomínio sendo reais, é, é verídico aqui, tá? Eu posso continuar com isso. Então, o domínio da minha função aqui, pessoal, olha só. O domínio dessa função aqui, ó, seria... tá? Vou até colocar aqui o domínio de F, né? O domínio de F aqui, ó, seria todos os reais. A imagem... Bom, a imagem... A gente, é, na maioria das vezes, não é solicitado para você a imagem, sim mas o domínio, tá? A imagem seria aqui todos os reais também, porque todo número... Tá? Todo real vai levar algum correspondente do outro lado. Todo carinho aqui ó, vai ter um correspondente do outro lado. Aí eu faço essa pergunta para você. Será que é verdade? Tá? Será que todo carinho aqui vai ter um correspondente do outro lado? Então, será que a minha imagem também seria os reais? Pessoal, isso aí eu vou deixar para vocês, porque a gente vai ter uma aula correspondente, mas eu já gosto de deixar aqui né, aquela interrogação no ar para a gente pensar nisso. A gente precisa pensar Nessas ideias, tá? E uma outra ideia que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês é esta partezinha aqui, pessoal. Olha só, neste dois exemplos aqui que eu trouxe para vocês, ó. Vou deixar aqui, ó. Esse primeiro gráfico, tá? É o gráfico da, do primeiro caso que eu trouxe para vocês, do primeiro exemplo que eu trouxe para vocês. Onde eu tinha o um domínio com alguns elementos, 1, um, 2, né, até o 12 aqui, 1, 2, 4, 6, 11, 12. Então, esses são os elementos. E esses elementos, eles possuem, a gente viu que eles tinham um correspondente que, do contradomínio, que seria todos os reais. E, claro, que esses elementos que vocês estão, que a gente está vendo aqui nos pontos, né formam a imagem. Então, por exemplo, o zero, o menos 10, o menos 24, o menos 30 o menos 10 também aqui, o zero, né? Esses elementos fazem parte da imagem da função. Só que olha só que interessante, pessoal. Aqui está o gráfico da nossa função, aqui de cima, onde a gente tinha f de x igual a x ao quadrado, né? Era x ao quadrado, deixa eu subir aqui, ó. x ao quadrado menos 13x mais 12, ó. x ao quadrado menos 13x mais 12, pessoal, olha só. Essa lei aqui é a mesma para essa função aqui também, ó. f de x é igual a x ao quadrado menos 13x mais 12. Observe que, para este exemplo aqui, já que o meu domínio é todos os reais, foi isso que a gente viu, então, observe que eu posso criar uma curva aqui, ó, pessoal. Por quê? Todos os elementos, tá? Que seriam aqui todos os reais, todos os números aqui, ó, possuem um correspondente aqui, ó possuem um correspondente aqui. Todos os elementos de x possuem um elemento em y. Olha só que interessante. Todos os elementos do conjunto de partida possuem um elemento no conjunto de chegada. Tá? Daqui, eu acho que a gente consegue até responder a minha primeira pergunta para vocês. Tá? Conjunto imagem. Então, olhando o gráfico, a gente consegue ver até o conjunto imagem. Eu vou trazer uma aulinha só falando sobre isso, tá, pessoal, que é muito importante. A gente precisa ter esse entendimento... Na, na parte introdutória de função para não termos nenhuma dúvida nas funções que virão posteriormente eu até coloquei uma lupa aqui ó para a gente entender que um segmento de reta é formado por infinitos pontos tá então esse ponto aqui ó, ele tem um correspondente x e um correspondente y ele é um par ordenado tá pessoal então é, era isso aqui que eu tinha para trazer para vocês eu espero que vocês tenham entendido esse entendimento é de extrema importância a gente precisa conhecer tá pessoal para não termos mais dúvidas em relação às funções, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal!